Eu Eu só vim dizer que não volto mais. Teu não me tirou de sossego e roubou toda a minha pasta. Tu a voz na minha cabeça. Na na na na na na. Na na Teu sorriso foi suficiente pra me tirar da sua ideia Grande play até prêmio recebi, eu era um Nida, dela todas as pessoas, eu tava pensava que eu era uma foda, podia tu fazer daqui, mas mulher é pai grande via, tá escrito na Bíblia do jeito que me trataste, via, sigo, pida, pia, trabalhadora da onde, tiraste minhas energias, tua voz na minha cabeça, na na na na na na. Mulher é pai grande, mulher, mulher, mulher é pai grande, mei. Mulher é né? pai grande, mulher, mulher, mulher é pai grande, grande mulher mulher mulher pai grande mulher de pai grande mulher pai grande